Mas se você esperar ficar perfeito, capaz que não chegue esse dia. Ou quando chegar, já seja tarde demais. primeira coisa que tem que se fazer é desenvolver a busca do progresso e não a perfeição. Ou seja, aprender a trabalhar com ciclos de aperfeiçoamento. Não buscar perfeição naquilo que a gente faz. Porque isso é extremamente difícil e talvez um dia se chegue no mais próximo possível da perfeição em relação ao que a gente faz. Mas se você esperar ficar perfeito... Capaz que não chegue esse dia. Ou quando chegar, já seja tarde demais. Para isso, tem que desenvolver uma mentalidade muito própria. É a mentalidade de treinamento. Você está sempre treinando, sempre aprendendo, sempre em processo de aprendizado, sempre se aperfeiçoando. Aprender sempre. Toda vez que fracassa ou que não chega num resultado esperado, pergunte-se, o que eu posso aprender para não se repetir? O que falhou? O que que eu posso aprender com essa situação? Tirar o foco da culpa é outra coisa extremamente importante para para desenvolver o cultivo da, do aprendizado. tá? Então, se você está buscando soluções, você não, tá, não busca culpado. Quem está buscando culpado não encontra soluções. Então, primeira coisa para tirar o foco da culpa é buscar soluções e não culpado. Não ficar se culpando e nem culpar os outros. tá? Não se prender ao que deu errado tirar o foco da culpa. Não, esquece a culpa, não interessa. A culpa. Não existe culpa na verdade, existe responsabilidade. Você resolve, encontra uma solução e depois você vai ver de quem são as responsabilidades e o que precisa ser feito para que isso, esse erro não se repita. A culpa gera improdutividade. Uma pessoa culpada ou triste é incapaz de utilizar o seu poder e sua habilidade. Ela se torna é, limitada, bastante, bastante limitada em relação a isso. Então, como eu me liberto disso? algumas reflexões para você pensar o que eu posso aprender? que informações eu devo registrar? como seguir adiante com as informações registradas? ou seja, são maneiras de você ir se livrando da culpa outra coisa importante é começar a aprender a orgulhar-se de si mesmo a premiar-se uh, em relação às, coisas, às suas conquistas é premiar e reconhecer as suas conquistas Premiar e reconhecer as pessoas é extremamente importante. Isso reforça as recompensas, dá mais motivação e gera ciclos de produtividade contínua. Então é extremamente importante desenvolver essa mentalidade, essa, essa proposta de trabalho.